O artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é de grande relevância, pois define o conceito de criança e adolescente. De acordo com o artigo, considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, e adolescente a pessoa com idade entre 12 e 18 anos. Esse critério é importante, pois permite que as políticas públicas, os programas e as medidas de proteção sejam adaptados às diferentes faixas etárias, considerando suas especificidades e necessidades. O artigo 2º estabelece que a proteção integral deve ser efetivada por meio de políticas públicas e programas que garantam o acesso aos direitos básicos, como saúde, educação, lazer, profissionalização, cultura e convivência familiar e comunitária. O artigo 2º do ECA é fundamental para entender a abrangência e a importância dessa lei, que tem como objetivo principal garantir a proteção integral de crianças e adolescentes.